Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. Hoje a gente vai falar sobre sistema imunológico ou sistema imune. Agora, deixando bem claro algumas coisas no começo da aula, galera. Essa aula é voltada para o ensino médio, tá? Então, se você é do ensino superior e veio assistir essa aula, entenda que é uma introdução ao sistema imunológico. Pode te ajudar? Pode muito. Você vai pegar essa aula, vai tomar como base para depois se aprofundar em livros. Para quem é do ensino médio... Essa aula dá para resolver muitas questões, mas deixando bem claro, galera, eu tenho uma aula que eu falo sobre soro e vacina, imunização ativa, imunização passiva. Então, se você quiser, pode assistir essa aula. Você pode ir lá em bioquímica, tá? Em bioquímica, no meu canal. E lá, depois de proteína, eu falo sobre noções de imunologia. Noções de imunologia. Então, pode procurar lá que você vai assistir soro e vacina, tá? Tá? Outra coisa, galera, tem algumas coisas também aqui nessa aula que eu não vou aprofundar tanto, principalmente a parte de, é, de células sanguíneas, porque a gente vai ter uma aula de tecido... Sanguíneo. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na parte que eu vou falar de tecido sanguíneo, tecido da medula óssea hematopoético, você pode ir lá também em histologia e dar uma estudada. Por isso que a biologia, galera, você tem que assistir uma sequência, porque cada informação, cada videoaula, ela vai se complementando. Tudo bem? Eu vou falar aqui o que é importante pra vocês. Então, olha pra cá, sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é, qual é o objetivo dele, Kennedy? O objetivo, da, na verdade, do nosso sistema imunológico é ele, ele atacar substâncias estranhas, é, ou que é considerado estranho ao nosso corpo. Kennedy, o que é uma substância estranha ao nosso corpo? Chamado também de antígeno. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma célula cancerígena, tá? Pode ser uma célula que o nosso corpo está se identificando lá como um ser estranho, mas nem é estranho, a gente chama para essas doenças de doenças autoimunes. Agora, quando a gente fala de sistema imunológico, tem uma célula sanguínea, galera, que é o importante que, é que a gente vai falar na aula de hoje. Que elas são os leucócitos. São os leucócitos. Toda vez que você escutar o termo leucócito, lembra de glóbulos brancos. Lembrando que lá em tecido sanguíneo, tecido hematopoético, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque a gente vai ter que falar das hemácias, a gente vai ter que falar das plaquetas, a origem delas, e a gente vai falar, voltar a falar um pouquinho sobre os leucócitos. Aqui eu vou especificar um pouquinho mais dos leucócitos. Então, basicamente, essa videoaula é para falar do leucócito. Tá? Deu para entender? Olha para cá. Primeiro eu vou mostrar a origem dele. Caiu em prova, já começa a notar. Qual é a origem de todo o leucócito, galera? Origem, medula óssea vermelha. Kennedy, de onde é que fica a medula óssea? Fica dentro do osso, tá? Então, dentro do osso, a gente vai encontrar a medula óssea vermelha. Porém, a gente pode dividir os leucócitos em dois grupos. Os que a gente chama que é proveniente de uma célula mieloide, que é essa aqui, qual é o nome? Mieloide. E outro que é proveniente de uma célula-tronco da medula óssea chamado de linfóide. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui quem é que surge da célula mieloide. Primeiro, galera, eu só vou mostrar como ele surge, tá? A origem dele. E depois a gente vai estudar cada um especificamente. Como eu te falei, essa videoaula é basicamente para estudar os leucócitos, tá? Então, dessa célula mieloide, vai surgir no sangue, olha que legal esse esquema, essas células elas ficam no sangue, e tem células que ficam no tecido, tá? Então no sangue, ela pode dar origem ao monócito, o monócito, a gente vai estudar o monócito. O monócito, ele pode migrar para o tecido, tá? Ele é chamado de macrófago, macrófago. Um processo até que a gente chama de diapedese, tá? Relacionado à fagocitose, tá? Tudo bem? A gente tem algumas células também que estão relacionadas à fagocitose no tecido, que são chamadas de células dendríticas, que a gente vai falar também um pouquinho sobre elas. Mas a gente tem outras células também. Tem algumas células, galera, que elas possuem alguns grânulos dentro delas. Como elas estão cheias de grânulos, a gente chama elas de granulócitos, leucócitos granulócitos. Os que não possuem grânulos, a gente chama de granulócito. Então, exemplo esse aqui, possui grânulo? Não. Agranulócito. Macrófago possui grânulo. Aqui, o que são esses grânulos, Kenny? São essas bolinhas aqui? Não. Agranulócito. Lembrando que A na biologia quer dizer não. Então, neutrófilo é granulócito e possui até um núcleo um pouco é, diferente, tá? Tem formas diferentes. Por isso que a gente diz que esse núcleo é o, é o polimorfonucleado. Polimorfonucleado, porque tem uma morfologia diversa. Tá galera? E a gente tem aqui neutrófilo, eusinófilo e basófilo, que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? É, também essa célula mieloide, ela dá origem, só que já vai direto pro sangue, a outra célula que é chamada de mastócito. Também é uma, ela é uma célula que possui grânulos, ou seja, ela é granulosa. Saindo da frente, então o objetivo aqui só foi mostrar a origem. Agora bora voltar para estudar com calma. Lembra, galera? Acabei de mostrar agora os leucócitos que são do tipo mieloide. Agora eu vou mostrar para vocês leucócitos que vêm de origem linfóide. Como assim? Dá uma olhada com toda a cama do mundo aqui para o quadro. Então, quem dá origem a qualquer leucócito? Leucócito é a medula óssea vermelha. Dentro da medula óssea vermelha tem células-tronco do tipo mieloide, e existem células-tronco do tipo linfóide. Então a medula óssea vermelha vai dar origem a todas essas células que estão aqui. Eu vou te mostrar uma. Tem uma que é chamada de linfócitos T. Lembrando, linfócito é um tipo de leucócito. Leucócito é um nome genérico para os glóbulos brancos, tá? Linfócito é um tipo de leucócito. Então, olha, tem um progenitor T que, claro, surge na medula óssea, só que os linfócitos T eles vão amadurecer aqui no timo. Para quem já assistiu a nossa aula de sistema linfático, eu já falei do timo, por isso que é bom acompanhar, tá, galera? Amadurece no timo e é onde vai ser liberado futuramente o linfócito T CD4+, a gente já vai falar dele, o auxiliador, e o linfócito CD8, também chamado de matador ou citotóxico. Lembrando, eu tô mostrando apenas a origem, já vou mostrar como funciona cada um. Tem um tipo de linfócito também que é o linfócito B, que ele está relacionado à produção de anticorpos. A gente vai estudar ele também. Ele surge na medula óssea e amadurece na medula óssea. Cuidado, galera. O linfócito T, hoje linfócitos T, T, lembra T, ele surge na medula, mas amadurece no timo. O linfócito B, ele surge na medula, mas ele amadurece na medula. Então, ele é liberado da medula como linfócito B. Tem outras células, galera, também, que não caem muito em prova, mas eu vou mostrar para vocês, que é uma célula chamada de célula... NK, vem do inglês Natural Killer, ou também exterminadora natural. Ela é uma célula, tem gente que considera como se fosse um tipo de linfócito também, linfócito T, é, que ela é citotóxica. Citotóxica, ela vai lá com o organismo invasor, é, geralmente até uma célula cancerígena e lança uma substância química nela e acaba destruindo. Então ela é importante. Então é chamado de célula K. E a célula dendrítica, galera, é que parece aqui uma estrelazinha, o termo dendrítico, porque lembra muito o dendrito lá do neurônio, ela é uma célula de fagocitose. Então, hoje a gente sabe que ela tem tanto origem mieloide como linfóide. Antigamente, consideravam ela só de origem mieloide, tá? ou indeterminada. Mas a célula ela, dendrítica, ela adora ficar nos tecidos, ela adora pegar partículas estranhas, fagocitar, comer, igual ao macrófago que eu vou te ensinar. E geralmente ela pega, fagocita, mas ela leva lá para o sistema linfático. Ela vai lá no sistema linfático e lá ela apresenta para alguns linfócitos ter, para poder atuarem, tá? Então isso aqui é o geral. A gente vai começar a estudar mais específico. Agora vou começar a estudar especificamente os leucócitos agranulócitos, ou seja, aqueles que não possuem grânulos no citoplasma. Os principais em prova, galera, são eles macrófago, beleza, linfócito T e linfócito B são os principais em prova que a gente vai começar a estudar agora. Como é que funciona o processo? Montei um esquema aqui pra vocês, olha. Imagina, galera, que um invasor, ele entrou em nosso organismo, a gente invasou. Muitas vezes a gente chama de antígeno. Bora dar como exemplo aqui uma bactéria. Quem é o primeiro que vai atacar? Geralmente é o macrófago. Lembra que o macrófago, na verdade... Ele era uma célula, era um leucócito dentro do sangue, mas dentro do sangue ele é chamado de monócito. monócito. Aí, quando ele percebe que o nosso tecido está sendo invadido, a permeabilidade do nosso vaso sanguíneo ela vai aumentar. Vai possibilitar com que esse monócito saia do vaso sanguíneo, vá para o tecido e no tecido ele é chamado de macrófago. Esse processo, quem quiser anotar de saída do vaso, a gente chama isso de diapedese, tá? Diapedese. Lá o macrófago, o nome dele é macro porque ele é grande, fago porque ele vai fazer a fagocitose, ele vai englobar a bactéria. Então ele vai englobar o antígeno e vai fazer a digestão. Ele vai pegar essa informação do antígeno e vai apresentar essa informação através de receptores de membrana para um linfócito chamado de linfócito T CD4+, ou também chamado de auxiliador. Então o macrófago, galera, ele tem essa capacidade de fagocitar e apresentar o antígeno, tá? Ele apresenta essa substância estranha. Kennedy, por que esse linfócito T aqui... Ele é chamado de auxiliador. É porque ele que vai auxiliar, ele que vai passar a informação tanto para o linfócito T matador, como para o linfócito B, que é relacionado à produção de anticorpo. Como é que funciona? Com toda a calma do mundo, galera. Lembrando que esse termo CD4 está relacionado a receptor de membrana. Eu tenho receptores de membrana aqui, porém, galera, nos linfócitos T, esses receptores que também são produzidos e eles possuem... é, é não se destacam dele. Então o linfócito T, o receptor não se destaca. Ao contrário que eu vou te mostrar do linfócito B. Como é que funciona? Então através desse receptor, o linfócito T vai lá, encosta, e um linfócito T CD8+, que é outro tipo, e mostra como é o antígeno. O linfócito T CD8+, por sua vez, começa a produzir substâncias tóxicas específicas para esse antígeno. Por isso que o nome dele é matador ou citotóxico. O que, que ele vai fazer se linfócito T matador? Ele vai lá na bactéria e começa a agredir a bactéria. Daí o nome é agredir a célula cito diretamente com substância tóxica. Tudo bem? Enquanto isso está acontecendo, está acontecendo essa briga aí, ele passa também informação, por isso que o nome dele é auxiliar para o linfócito B. O linfócito B pode produzir anticorpos ou também pode se diferenciar em plasmócitos, que são outros tipos de células, derivada deles, e começa a produzir anticorpos. Qual é a diferença do anticorpo? É que o anticorpo ele é mais específico e o anticorpo é um receptor também, é uma substância um pouquinho até parecida com o receptor do linfócito T, mas a diferença é que ele pode se destacar, ele pode sair da célula. Galera, cuidado, o anticorpo é uma proteína, tá? Enquanto que o linfócito B, o plasmócito, são células que estão produzindo essa proteína. Geralmente o anticorpo, ele vai ser altamente específico para aquele antígeno. Então se eu tenho uma bactéria A, tenho que ter um anticorpo anti-A. A gente chama de anti, porque é um anticorpo contra aquela substância. Geralmente o anticorpo vai lá neutralizar, geralmente ele vai lá aglutinar, Aquela substância, tá? E olha que interessante, pra quem não sabe, o anticorpo, só mostrando aqui, ele tem algumas cadeias leves, ele tem algumas cadeias pesadas, ele parece como se fosse um Y, e tem uma variante, que é a pontinha. Então, a substância que vai variar nele é essa pontinha de cima, tá? Outra coisa interessante, galera, como tem que passar por todo esse processo aqui okay, para a produção de anticorpo? Vamos imaginar que você entra em contato com uma bactéria, entrou... Passa, sei lá, três meses, você entra em contato de novo com a bactéria. Será que o nosso corpo vai ter que fazer tudo isso de novo? Não precisa. Claro que o macrófago vai lá para fazer a fagocitose. Mas sabia que muitas vezes não é preciso fazer tudo isso? Porque tem algumas células no nosso corpo que guardam na memória como aquilo funcionou. Por isso que a gente chama para elas de células de memória, tá? Então, quando o nosso corpo entra em contato com o antígeno, a gente faz essa produção de anticorpos, mas a gente guarda como células de memória. Geralmente são linfócitos B que se transformam para virar o plasmócito, se transformam para virar célula de memória. Quando o nosso corpo precisa, ou entrou lá a bactéria de novo, vai lá e ele produz anticorpos mais rapidamente. Eu falei um pouquinho mais sobre isso, galera, quando eu fui falar de vacina. Eu fui falar de vacina, lembrando que está lá na aula de bioquímica, eu falei sobre isso. Quando a gente toma vacina, o que a gente está tomando na vacina? Exemplo, eu vou tomar vacina para a gripe. Eu estou tomando o próprio vírus da gripe. Qual é o objetivo? Por que eu faço isso? Porque quando você entra em contato com o antígeno, só que, cl claro, lembra que ele está morto ou atenuado. Você toma vacina, você entra em contato com o antígeno, você consegue produzir anticorpos e células de memória. Porém, galera, anticorpos só fica um tempo no nosso corpo. As células de memória já ficam muito tempo. Daí... Tem vacina que a gente toma de 1 um em um ano, tem vacina que a gente toma de 10 em 10 anos, tem vacina que a gente toma uma vez e já fica livre, dependendo da dosagem também da vacina, porque a gente tem células de memória no nosso corpo. Quando a gente precisa, essas células de memória vão produzir anticorpos mais rapidamente. Esse é o objetivo da vacina, saindo da frente. Agora é interessante você ter um esquema também no caderno, então dá uma olhada pra cá, galera. Tudo que a gente já falou, eu vou colocar aqui mais algumas curiosidades, tá, leucócitos? A granulócito não possui grânulos. Macrófago, lembra, de fagocitose. Células fagocitárias nos tecidos, né? Apresentam antígenos para o linfócito T, então ele, ele vai fazer a fagocitose do antígeno e apresenta o antígeno para o linfócito T auxiliador. Outra coisa, podem ser chamados, exemplo, macrófago no sangue, monócito. É, no cérebro, microgliócito. É, no fígado, células de Kupffer. Tá? E no fígado, geralmente, esses macrófagos, esse tipo de células aqui, podem é, fagocitar hemácias velhas, digerir hemoglobina, assim por, por diante. Linfócitos T. Lembrando que o linfócito T surge também na medula óssea. Lembra que o macrófago, como eu falei, são de células mieloides. Linfócito T são de células linfóides. Linfócitos, né? Só que eles amadurecem no timo. Daí o T de timo ser linfócito T. Eu tenho basicamente dois tipos, linfócito TCD4, que é o auxiliador, e o linfócito TCD8+, que é o citotóxico ou matador. Galera, o auxiliador ele vai ter que receber informações do antígenos, geralmente de células fagocitárias. No caso, o linfócito T recebe informação de macrófago, como eu mostrei no desenho para vocês, o linfócito T recebe, mas também pode receber de células dendríticas, e são aquelas células que parecem uma estrela ou que parecem um o dendrito lá do, do neurônio, entendeu? Só que uma diferença é que as células dendríticas, quando elas fazem a fagocitose, são células fagocitárias, elas vão apresentar o antígeno, geralmente para macrófagos que estão lá no sistema linfático, entendeu? Uma diferença. E estimulam, lembrando que já que ela é um auxiliador, ela vai estimular o linfócito CD8 matador, como eu mostrei lá naquela imagem, e linfócito B para produzir é, anticorpos. O linfócito T, é, CD8+, mais, por sua vez, reconhecem e matam células invasoras ou rejeitadas. Uma célula que foi rejeitada, ele vai lá e ataca também. Agora bora falar do linfócito B. Dá uma olhada pra cá, galera. Então, o linfócito B surge e amadurece na medula óssea, tá? É, Diferenciam-se em plasmócitos e produzem os anticorpos. Só para saber, anticorpo também pode ser chamado de imunoglobulina, tá? Imunoglobulina, que na verdade não é só proteína, são glicoproteínas. que eu posso salientar, olha, pra você que tá no ensino médio, só tem que saber o geral, vou mostrar o geral aqui. Tem algumas imunoglobulinas que a gente pode chamar de IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, tá, galera? IgA a gente pode encontrar no trato gastrointestinal, na, na, nas vias respiratórias, na saliva, na lágrima, no leite, posso encontrar. IgD, plasma sanguíneo, tá? Então, ah, quem é o anticorpo encontrado no leite? Olha, IgA. IgE, que eu queria que você gravasse esse IgE, está relacionado à alergia e doenças parasitárias, a gente vai ver daqui a pouquinho. IgG, principal relacionado à imunidade, até quando a gente vai produzir, vamos dizer assim, é, anticorpos contra um vírus, contra uma bactéria, principalmente é o IgG, atravessa também a barreira placentária, então a mãe pode passar para o bebê é, alguns anticorpos, que no caso seria o IgG. IgM, ele pode estar relacionado a ser um receptor de membrana do linfócito B, saindo da frente para você bater um print. Agora vamos começar a estudar os leucócitos granulócitos. Lembrando, galera, que granulócito, porque ele é cheio de grânulos no citoplasma. Kennedy, lembra para mim quem são os leucócitos agranulócitos que não possuem? São eles, macrófagos e linfócitos. A gente vai estudar agora, galera, os neutrófilos, os mastócitos, os basófilos e os eusinófilos. A gente vai ver com toda a calma do mundo. Dá uma olhada pra cá, olha para esse meu esquema aqui que eu preparei de maneira bem simples para você entender. Leucócitos granulócitos, também chamados de células polimorfonucleadas. Por quê, Kennedy? Porque o núcleo possui várias morfologias, tá? Por isso que o nome é polimorfonucleado. Galera, tempo de vida curto e produzidos em grande quantidade em resposta inflamatória. Não quer dizer... Que o neutrófilo, o mastócito, o basófilo e o e eusinófilo são produzidos apenas em inflamações. Não, eles estão no nosso corpo, porém, eles são produzidos em maior quantidade de resposta inflamatória. Eu vou montar um esquema, eu montei para vocês um esquema bem simples de resposta inflamatória aqui, mas lembrando, esse é o objetivo para o ensino médio. Galera do superior, que quiser se aprofundar, tem que procurar livro, tem que estudar. Ou quem sabe futuramente eu posso fazer um vídeo, tá? Mas olha para cá. Imagina aqui, galera, que eu tenho um tecido epitelial. Presta atenção, tecido epitelial, que faz parte da pele. E ele sofreu uma lesão por um prego. E esse prego trouxe várias bactérias. Beleza? Imagina aqui que eu tenho tecido. Aqui embaixo eu tenho um capilar sanguíneo. Para quem não lembra, capilar sanguíneo faz... é um vaso sanguíneo, porém bem pequeno. Bem pequeno. E para quem não sabe, o capilar sanguíneo é formado por várias células que são chamadas de células endoteliais. Qual é o nome? Endoteliais. Beleza? Aqui, o que? Esse espaço aqui é um vácuo, Kennedy? Não. Deveria estar cheio de células também. Porém, galera, eu não desenhei essas várias células porque ia confundir a nossa cabeça. Ia ficar muita informação aqui. Mas imagina que está cheio de células aqui no meio. Beleza? Bora começar de novo. O prego, bora ver como acontece o processo inflamatório. O prego aqui é, fez uma lesão, tá? Trouxe bactérias. Essas células lesadas elas vão começar a liberar substâncias para dizer ''Ei, eu fui lesado, faça alguma coisa.'' Tá? Então a célula vai ter que começar a se dividir, vai ter que começar a se renovar. E trouxe bactérias, então ele tem que avisar o nosso sistema imunitário. Tem que avisar, ei, a, a, a pele já era uma barreira da gente, mas tem que avisar, ei, aconteceu alguma coisa. Tem aqui uma, uma célula que é um glóbulo branco chamado de mastócito. Essas células vão liberar substâncias e vão ativar o mastócito. O mastócito ele vai começar a liberar estamina, que é um vaso dilatador. Ele vai lá no vaso sanguíneo, no caso no capilar, e vai abrir esse vaso sanguíneo. Ele vai, na verdade, dilatar e vai aumentar a permeabilidade. Pra quê, Kennedy? Pra quê? Tem gente... Muita gente me pergunta qual objetivo. Pô, tá sendo invadido, eu vou abrir o vaso sanguíneo pra, pra entrar... Na verdade, uma das primeiras respostas do nosso corpo é fechar o vaso sanguíneo, sabia? Mas aí vai lá o mastócito, vai lá... Ei, não, abre! Eu quero que você abra esse vaso sanguíneo. Kennedy, pra quê? Primeira coisa, galera... Essas células aqui, elas foram lesadas, elas precisam ser, é, é, tem, precisam ser formadas outras células. Então elas precisam de oxigênio, elas precisam de nutrientes que vem no sangue. Então vai aumentar esse fluxo sanguíneo, é normal, onde ocorre essa lesão, aumentar o fluxo sanguíneo, aumenta muito galera. E esse aumento do fluxo sanguíneo faz com que essa região fique vermelha, processo inflamatório, é o que a gente chama de rubor. Com o aumento do fluxo sanguíneo, essa região também começa a ficar mais quentinha, calor, processo inflamatório. Com o aumento do fluxo sanguíneo e com o vasodilator, começa a eliminar, extravasar líquido, líquido, líquido. Lembra, galera? O acúmulo de líquido que sai dos vasos sanguíneos e fica entre os tecidos, provoca o que a gente chama de edema. E é claro, como houve uma lesão aqui, vai ter dor. Galera, vermelhidão. Calor. Endema. Endema é acúmulo de líquido no, entre os tecidos, tá? Líquido intersticial. E dor é o que a gente chama de inflamação. Beleza? De novo. Sofreu aqui uma lesão, ativou o mastócito. Fala comigo do outro lado. O que o mastócito fez? Liberou está, A estamina fez uma vasodilatação. Aumentou. Aumentou o fluxo sanguíneo. Liberou esse líquido, mas tem outra função também. O que é? Não tá cheio de bactéria aqui? Então precisa atacar essas bactérias. Eu sei que... No tecido, eu já falei pra vocês, eu tenho algumas células dendríticas, que se, pra, se ela, parece uma estrela aqui, né? Tem gente que diz que parece o dendrito do neurônio, mas parece uma estrela. Ela não faz a fagocitose? Faz, mas não é suficiente. Eu sei que no tecido tem macrófago, lembrando que o macrófago, ele vem de um monócito aqui do sangue, tá? Migra, processo de AP10, macrófago. Não tem já que Tem. O problema, galera, que eu preciso de mais. E eu preciso de muitas células chamadas de, aí que entra em xeque, um leucócito granulócito, chamado de neutrófilo. O neutrófilo, galera, ele tá no sangue e ele vai precisar sair daqui do vaso sanguíneo, daqui no capilar sanguíneo. Ele gruda aqui na parede do vaso, que a gente chama de quimiotaxia, até o momento que ele consegue sair. Mas pra ele sair, ele precisa da estamina, que vai fazer a vasodilatação. Ele vai sair e vai fagocitar Por curiosidade, quando ele sai e começa a comer essas bactérias, ele morre também, coitado. Então ele não consegue voltar para o vaso sanguíneo, não existe essa possibilidade, tá? Então ele é destruído, tá? Ele é destruído. Por isso que muitas vezes quando a gente está cheio de bactéria, cheio de neutrófilo morto, cheio de substância, o nosso corpo produz uma substância chamada de pus. Então pus é isso, é resto, resto de neutrófilo, resto de bactérias, resto de todas essas substâncias que precisam ser eliminadas, tá? Então neutrófilo está relacionado... A fagocitose no nosso corpo. Por curiosidade aqui, você que está olhando isso aqui, o mastócito produz outra substância que eu vou anotar daqui a pouco para vocês, que é a heparina. Porque, Kennedy, não pode acabar sendo sangue sem querer. Lembrando que isso é muito pequeno, tá, galera? Não dá pra hemácia sair. Mas não dá para sair sangue? Sim, por isso que ele libera a heparina. Principalmente se essa lesão aqui atingiu o vaso sanguíneo. Então a heparina que eu vou te mostrar, ela previne... A coagulação, então ela é um anticoagulante. Anticoagulante, o mastócito também faz isso. Mas anota e bate um print, galera. Agora, como a gente tem que anotar também, bora ver o um esquema dos leucócitos granulócitos. Dá uma olhada pra cá, saindo da frente, bate um print. Então, olha, como eu falei, os neutrófilos eles são encontrados no sangue, então eles saem do sangue para fazer a fagocitose. Só que tem uma diferença, galera. Eles são chamados de fagócitos, né? Porque eles fazem fagocitose. Só que eles não apresentam o antígeno. Como assim? Lembra, quem faz fagocitose? Macrófago pode fazer fagocitose, só que ele faz a fagocitose, come, e logo depois ele pega a informação para apresentar para o linfócito T. Células dendríticas também fazem isso, o neutrófilo não. Lembra que quando ele sai do sangue para combater, geralmente, aquela bactéria, aquele fungo, aquele invasor, ele morre, tá? Tanto é que muitas vezes ele, ele que forma o pus. Lembrando que é o pus. Bactérias mortas... Neutrófilos mortos, tecido conjuntivo dissolvido. Defesa contra bactérias e fungos. É encontrado o sangue, ele sai do sangue no processo chamado de diapedese, galera. Essa estrutura aqui se cai em prova de um neutrófilo, tá? O mastócito, como eu falei pra vocês, ele é encontrado no tecido conjuntivo, não é dentro do sangue, a fase madura dele é no tecido. Libera a estamina, lembrando qual é a função da estamina, é vasodilatador. Está relacionado à inflamação. Lembrando, a inflamação, galera, por que ela acontece? Porque o vasodilatador vai abrir, aumentar a permeabilidade do vaso. Aí o que, é que vai acontecer? Maior fluxo sanguíneo, vai ter vermelhidão, que é o robô. Vai ter mais calor naquela região. Como vai extravasar líquido, vai ter edema. E também vai ter dor. Esse é o processo de inflamação. Ele está relacionado também à alergia, que a gente vai falar da alergia daqui a pouco, tá? Mastócito. E liberam também a hiparina que é o anticoagulante. Caso ocorra uma perfuração, lembra lá? É, é, se sair um pouquinho de sangue, ele não deixa aquele sangue coagular. Olha que interessante, galera. Tem uma célula, um leucócito chamado de basófilo, que ele tem exatamente a mesma função do mastócito. Agora, cuidado, cuidado. Se vier em prova que o mastócito, ele dá origem ao basófilo, ou o basófilo dá origem ao mastócito, está errado. Qual a diferença deles, Quem que Se é em prova? É que o mastócito é encontrado no tecido, e o basófilo é encontrado no sangue, mas também libera o basófilo. Estamina e heparina. Olha aqui. Uma diferença básica é que o mastócito ele tem grânulos maiores, aqui tem grânulos menores. O basófilo está relacionado à alergia, que a gente vai ver daqui a pouco. Também, tá, galera? Eusinófilo vai ser um leucócito que é encontrado no sangue. Ele está relacionado também a processos alérgicos, mas em menor proporção. Quando cai eosinófilo geralmente em prova, você tem que lembrar logo de parasitas grandes. E quando a gente lembra de parasita grande, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é verme, galera. Eu minto. Caiu em prova, que o cara mostrou lá um leucograma, mostrando leucócitos, né, que faz parte de um hemograma. E eusinófilo tá muito grande, o que, que ele pode estar? Tá? Com verme. Então pode estar com eu minto, eu minto vem de verme. Sabe por quê, galera? Esses são leucócitos que eles liberam grânulos, eles produzem grânulos, eles vão lá no parasita e liberam substâncias tóxicas para a membrana do parasita, tentando atacar aquele parasita. Então não esquece quem é o leucócito contra parasitas. É quem? Eusinófilo, mas lembra? Parasitas do tipo grande, vermes. Dá uma notada nisso aí. Agora, galera, eu vou mostrar de maneira simples como funciona o processo alérgico. Voltado para o ensino médio, é claro. Dá uma olhada para cá. Bate um print para isso aqui. O que a gente chama de alergia para gente aqui no senso comum, no ensino superior, é a hipersensibilidade tipo 1. É claro, se existe a tipo 1, existe a tipo 2, tipo 3, tipo 4, que não é interessante de comentar todas aqui. Vou mostrar... Porque eu acredito que isso aqui pode ser contextualizado em prova. Se o termo é hipersensibilidade, porque a pessoa ela tem uma sensibilidade exagerada... A, a um pólen, a uma poeira, é claro, se eu estou num ambiente cheio de poeira, o nosso corpo ele tem reações, a gente vai espirrar, a gente vai sentir uma falta de ar, mas tem pessoas que é um pouquinho só, e ela já tem uma sensibilidade a mais que outras pessoas, então o corpo ele pode reagir de uma maneira, vamos dizer assim, exagerada, tá? por isso que o termo é hipersensibilidade. Como é que funciona isso? Geralmente existe o primeiro contato, com a substância que vai te causar alergia, e geralmente tem o um segundo contato, é o segundo contato que o bicho vai pegar, tá? No primeiro contato, você vai ter lá o pólen, você vai ter lá a poeira, tá? Algo que vai te afetar, esse a gente pode chamar de antígeno, e vai ter algumas células que vão lá e vão fagocitar esses antígenos. Quem são eles? Que A gente já comentou, macrófago. Células dendríticas. Lembrando que o macrófago e as células dendríticas são chamados de fagócitos, porque eles fazem a fagocitose. Eles também são células que apresentam o antígeno. Como assim? Eles fazem a fagocitose e apresentam o antígeno para o linfócito T auxiliador, ao contrário do neutrófilo, tá? A gente já explicou que o linfócito T CD4+, o auxiliador, ele passa essa informação para o linfócito B, que é o grande produtor de anticorpos. Porém, um anticorpo específico para o processo de alergia aqui é o que a gente chama de IgE. Não esquece, galera. IgE ele está relacionado à alergia. É uma imunoglobulina, tá? IgE que está relacionado ao processo alérgico. Esse IgE, lembrando ser é anticorpo, é um receptor, é uma proteína que vai se destacar do linfócito B e ele acaba indo até células chamadas de mastócito, que está no tecido, e basófilo, tá? Basófilo. São esses caras que vão estar tá relacionados a processo alérgico, tá? Tá. Então, foi produzido um anticorpo que foi lá e grudou no mastócito e basófilo. O que, que vai acontecer? Um segundo contato com esse antígeno, bora colocar aqui, com esse pólen, com essa poeira, vai fazer, vai sensibilizar... Ele já está com IgE. Vai fazer o contato aqui com o INGE, que vai sensibilizar o mastócito e o basófilo. Lembrando que a diferença deles é que o mastócito está no tecido conjuntivo e o basófilo está no sangue. O problema, galera, é que pode variar de pessoa para pessoa. tá aí o termo hipersensibilidade. Tem pessoas que produzem um pouquinho de estamina, tem pessoas que produzem muita quantidade de estamina. O problema é que quanto mais estamina você produz, quanto maior a quantidade de estamina você produzir, maior vai ser a capacidade vasodilatador. Lembrando que vasodilatar vai extravasar muito líquido, líquido, líquido, líquido, líquido, líquido, que vai provocar um edema. Esse edema é um inchaço, então você pode ficar todo inchado. O problema com é quando esse edema pode dar na tua glote, o que a gente chama de edema de glótis, que pode levar à morte, tá? Então o problema, na verdade, da alergia é uma hipersensibilidade, uma grande produção de estamina. Todo mundo pode produzir estamina? Pode, galera. O problema é essa hipersensibilidade, que pode dar também uma horticária, uma secreção acentuada de muco e assim por diante. É por isso que a pessoa que tem aquela alergia, ela pode tomar o que a gente chama de anti estamínico, tá? Um anti histamínico saindo da frente pra você copiar. Agora dá uma olhada nessa imagem aqui no lado. Essa imagem, galera, ela tá mostrando o que a gente chama de choque anafilático. Qual é o termo? Choque anafilático. A pessoa pode ter um inchaço na boca, na língua, no nariz, no... até em todo o rosto. Ela tem a sensação de estar com uma bola na garganta, tem dificuldade de respirar, dor abdominal, náuseas e assim por diante. Agora, para fechar o sistema imunológico, eu queria subdividir o sistema imunológico para vocês. numa imunidade que a gente chama de inespecífica, que também é chamada de inato ou natural, é a primeira linha de defesa do nosso corpo. Exemplo, quem é a primeira linha de defesa do nosso corpo? Pode ser a nossa pele, pode ser o muco que retém bactérias, exemplo, o um muco produzido no nosso corpo, pode ser o um espirro, uma tosse. Então isso é imunidade que a gente chama de natural, entendeu? Pode ser o ácido clorídrico do nosso estômago, onde mata algumas bactérias, mas também pode ser algumas células, olha, pode ser o neutrófilo, células, é, é, lembra? Natural killer, né? Natural killer. Células dendríticas, monócitos, macrófagos, pele, muco, espirro, isso é que a gente chama de inespecífico. Mas a imunidade também ela pode ser específica, aquela que é adaptativa e adquirida, como os linfócitos T, e linfócito B, que pode ser é, do tipo celular ou linfócito B produzindo anticorpos, que a gente chama de humoral. Adquirida, galera, porque eles têm que ser sensibilizados para a produção de anticorpos, tá? Lembrando que... Deixa eu sair da frente para você bater o print. Lembrando que